E aí galera, beleza? Fakini falando, no vídeo de hoje eu quero te contar sobre três projetos envolvendo metaverso que você precisa colocar na sua lista de estudo, porque pode ter um baita potencial de valorização. Então fica comigo até o final do vídeo para conhecer. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhuma notificação. E vamos lá conhecer esses projetos. O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é o já conhecido Mobox ou Mbox, como vocês conhecem. Essa daqui é a página inicial lá do M-verso, metaverso deles. Tem aqui a universidade, o marketplace, o master, o... O MO Land e o NFT Farmer. Então, aqui você já consegue, inclusive, ganhar dinheiro apostando seus NFTs, consegue jogar, consegue aprender. Já tem bastante coisa desenvolvida aqui. Tem também a governança da O e tem aqui a China Arena também. Então, já tem bastante coisa acontecendo em M box e Mbox sofreu uma correção bem para né? quem investiu lá no pico dele, então agora está com uma correção bem alta. Porém, é um projeto que tem várias parcerias e já está bem desenvolvido. Então, numa futura ou numa possível pernada de alta de metaverso, ele é um dos projetos que tem grande potencial de valorização. Então, cabe aí você avaliar esse projeto mais a fundo, é um projeto já mais conhecido, mais consolidado, então não tem tanto perigo assim, cabe mais entender se você acredita que numa pernada de alta de metaverso ele vai ser um dos que pode valorizar bastante. Eu acredito que sim, justamente porque ele é um projeto mais consolidado, mais desenvolvido, já tem mais parcerias e já tem coisa funcionando que é diferencial de outros metaversos que a gente vê por aí. O segundo projeto que eu trouxe para vocês é render render não é muito bem um projeto de metaverso ele está mais envolvido com a infraestrutura do metaverso Então, como vocês podem ver aqui já na página inicial desse projeto render token é a distribuição do poder computacional de uma GPU então você tem o seu computador gamer ou um computador mesmo que tem uma GPU você pode ser um render e ganhar tokens render como recompensa por disponibilizar o poder de processamento da sua GPU porque metaverso é algo que precisa de bastante poder de processamento visual então você tem que ter uma GPU para processar isso para poder acontecer de forma fluida muitas pessoas não têm esse poder de processamento então você pode colocar a sua GPU na rede na rede render justamente para dar esse poder de processamento em compensação você vai receber os seus tokens render como forma de recompensa por ter colocado a sua placa disponível para renderizar informações do metaverso que o pessoal da rede está precisando então é bem legal esse projeto ele também sofreu uma correção forte nos últimos tempos, mas é um projeto que eu também acredito que pode valorizar bastante numa futura pernada de alto do metaverso, porque é algo que faz muito sentido. Muita gente não tem esse poder de processamento que precisa para um... Metaverso funcionar de forma fluida e GPU funcionando de forma descentralizada vai ser bem legal. Inclusive isso depois pode ser migrado para outros tipos de utilização, até inclusive mineração de token, entre outras coisas que pode acontecer. Então é um projeto que está focado aí em distribuir a renderização para metaverso, mas depois pode vir para games, para filmes, para streams, para mineração mesmo então algo que pode melhorar bastante aí a qualidade da rede e também é um projeto bem qualificado bem elaborado já mais consolidado ele sofreu essa correção de preço que pode ser uma oportunidade para você entrar o terceiro projeto que eu trouxe para vocês é engine engine é uma plataforma com vários produtos entre eles o marketplace a carteira JumpNet, a Infinity, mas o que eu quero dar mais ênfase aqui é a questão do NFT. Porque Metaverso ele monetiza principalmente no começo com vendas de NFT e existem diversos Metaversos e é complicado para esses Metaversos fazerem a venda do NFT muitas vezes porque eles nem têm uma plataforma pronta e quando tem, eles não têm um público tão bom assim para atingir, para conseguir fazer a venda dos NFTs. Engine justamente disponibiliza uma plataforma pronta e um público grande, né? um público potencial bem grande para vendas de NFT de Marketplace para fazer a primeira capitalização para fazer a primeira arrecadação de dinheiro dos projetos. Então também é um projeto que sofreu uma correção, Basicamente todos os projetos sofreram correção. Mas eu tô, estou trazendo aqui para vocês três que sofreram correção e que eu acredito que tem potencial no futuro para trazer de volta o lucro ou quem entrar agora fazer um lucro bem interessante. Engin é um deles. Por justamente esse motivo que eu falei de ser uma plataforma, um marketplace de NFT pronto e que faz a disponibilização para um público muito maior. Então, automaticamente, vários projetos de metaverso procuram o engine para disponibilizar NFTs na plataforma deles para ser comercializado. Isso vira um círculo vicioso. Quanto mais projetos, mais pessoas e mais projetos entram novamente. Então, eu acredito que também pode ser um projeto que tem um potencial de valorização numa futura pernada de alta do metaverso. E aí, você já está investindo em algum desses projetos, já conhecia todos esses projetos ou foi novidade? Deixa seu comentário aí falando o que, que você acha, qual desses três você acredita que tem mais potencial ou se nenhum deles tem potencial. Quero saber a sua opinião. Aproveita, se inscreve no canal para não perder as notificações de vídeo. Eu te vejo no próximo